Você já viu um navio conteneiro por dentro? Sabe como é que se coloca o contêiner no navio? Sabe como é que faz para amarrar o contêiner no navio? Aliás, amarrar em marinha nós chamamos de peação. Tá? Peação em navio é o, o fato de você amarrar a carga para ela não correr ou não cair. Tá? Então você sabe como é que é feito isso? Bom, se você já viu o meu vídeo sobre tipos de navio, você vai ter mais ou menos uma ideia. Se não, no final desse vídeo vai lá e dá uma olhada na minha lista de navegação, na minha playlist de navegação E vocês vão encontrar lá o vídeo tipos de navio, tá? Vou deixar aqui também na descrição aqui embaixo E vocês podem ir lá ver os tipos de navio Então hoje nós vamos dar uma olhada, eu vou explicar melhor para vocês o que é o um navio de container Fazer um breve resumo do histórico, tá? De como é feita a piação e o que, é que pode acontecer se não for, feito, não, for, não for feito bem essa piação, essa amarração, né? Esse ato de prender a carga do navio para não correr com balanço, não, não cair. E também vou mostrar para vocês qual era o maior conteneiro do mundo em 2011. Por que, que eu digo qual era? Porque eu não encontrei nenhuma atualização. Tá? Se alguém encontrar, se tiver algum, talvez tenha alguma construção. Né? Se alguém encontrar, pode colocar aqui na, nos comentários. Tá? que eu faço a menção na, na descrição do vídeo da pessoa com o link respectivo lá do, do navio. E também uma coisa que eu queria avisar a vocês é que tem uma escolinha aqui atrás e essa escolinha às vezes entra na hora do recreio e se vocês ouvirem crianças gritando, brincando, o microfone vaza mesmo e não tem como, é difícil. Então não se preocupem porque são crianças, estão se divertindo, né? estão sendo crianças como devem ser. Ok? Vamos então, vem comigo, vamos conhecer os tipos de conteúdo. Bora! Quando eu entrei na Marinha Mercante em 79, ainda não existia GPS. Tá? Os navios eram bem diferentes do que são hoje, eram bem menores e eram mais estilo carga geral. O que é, que é um navio carga geral? O navio carga geral é aquele que carrega qualquer tipo de carga. Ele tinha purões, né? o navio que eu viajei ele tinha cinco purões né? e cada porão carregava um tipo de carga diferente. Então podia carregar vinho, podia carregar saco de arroz, podia carregar saco de cimento, podia carregar vários tipos de coisa, madeira, tá? só que determinado material era colocado eram colocados dentro de caixas ou sacas. Só que isso é, facilitava muito o roubo. Ladrões existem, né? Então, é aquela, é aquela coisa. As pessoas podiam entrar de fora, naquele tempo não tinha tanta proteção como tem hoje nos navios, e podiam roubar carga. Então, por causa disso, foi, foi criado esses containers, né? que são compartimentos né, de metal, né, eles são fechados, a carga é colocada dentro dele, eles são lacrados e são transportados de um porto para o outro. Tá bom? Então, a, a questão do, do início da coisa, do container, é que os navios começaram a ficar mais disputados assim, pelos transportadores, né, pelas empresas de transporte, começavam a buscar os navios que conseguiam carregar mais contêineres. Então, começou a acontecer uma coisa chamada jumborização. O que, que era isso? A jumborização era quando se pegava um navio de um determinado tamanho, levava, levava ele pelo estaleiro, lá, pelo estaleiro, cortava ele no meio, aumentava, esticava ele um pouco e cabiam mais contêineres nele. Tá? Esses contêineres eram presos, Dentro dos porões do navio, ou então no convés, através de equipamentos desse tipo aqui, que a gente chamava de sapatas. Tá? Essas sapatas é que mantinham o navio preso no convés. Elas tinham um dispositivo de, de fechamento. É foi muito difícil essa pesquisa, porque normalmente quando a gente encontra as imagens, são imagens de material novos, né? materiais novos, né? já que estão mais comuns hoje em dia. É muito, é muito difícil a pesquisa de imagens antigas tá? e também tem esse material aqui, esse aí é colocado no container, no âmbito colocado em forma de X, tá? esse equipamento e ele servia justamente para ir prendendo o um container no convenio, tá Hoje em dia o, os containers eles são colocados em células nos navios, eu vou mostrar aqui para vocês a imagem também Tá? E não, não existe mais essa coisa de você colocar essas sapatas só em cima de um para o outro. Principalmente na parte de cima do convésio. Então nessas células o que acontece? Elas são, os, os porões dos navios conteneiros, não são mais carga geral, são conteneiros, né? Eles são, elas são feitas, são fabricadas de maneira que o contêiner encaixe direitinho dentro dessas células. Então o portainer, que é aquele equipamento que eu falei lá no outro vídeo, que traz o contêiner para bordo, ele já desde na célula certinho. Aí tem os planos de carga. Tá? Cada container desse tem uma carga dentro dele. Ele é lacrado. Tem um número. Ele é entregue pelo embarcador. Lá no porto, né, de origem. É entregue para o comandante do navio. Um manifesto de carga. Antes do navio sair. E nesse manifesto vem a numeração dos containers. Todo container tem a sua numeração única. Tá? Até agora, nem toda a minha vida no mar. Eu nunca vi... Dois contêineres com a mesma numeração tá? nunca vi, então é não só números como letras também, né? Normalmente são quatro letras e vários números, quatro letras e seis números. Tá, normalmente as quatro letras têm a ver com a, com a empresa que fabricou o contêiner. Né? É TCLU e CLU, tem vários tipos e também há vários tipos de contêineres. Né? Tem um contêiner de 40 pés que é esse aqui, ó, que é o contêiner mais mais largo, né? mais comprido e tem um container de 20 pés, então você pode estivar, por exemplo, dois containers de 20 pés e um container de 40 em cima, tá? mas você não pode nunca colocar um, 40, um de 40 pés embaixo e dois de 20 em cima, porque você não vai ter como prender esses dois de 20, você vai prender as pontas, mas as partes do meio você não vai ter como, eles vão ficar soltos, entende? Então isso é um pouquinho mais técnico, mas só para vocês terem uma ideia, existem os, os contêineres de 40 pés, que são mais compridos, né? Tem os contêineres de 20 pés. Tem os contêineres frigoríficos, que são aqueles que levam carga perecíveis. E eles ficam ligados em tomadas, que existem tomadas no convés, né? Próprias para isso. E o eletricista de bordo, ele é o responsável por verificar diariamente como está a temperatura dos contêineres. Esses contêineres, eles têm motores frigoríficos né? neles, né? embutidos e tem também um disco que fica registrando a temperatura a todo instante naquele contêiner. Então, desde o, da hora que o navio sai no porto e o contêiner é ligado, até o momento que ele chega no porto de destino e é entregue, aquele disco é levado, é tirado, é retirado é levado. e levado. E se a carga tiver com algum problema, se o proprietário da carga chega lá e encontrar que a carga foi estragada, né, no caso sendo uma carga perecível e que tenha tem que ter sido mantida congelada e não foi, ele vai descobrir por aquele disco ali tá? o disco vai marcando, vai sendo queimado vai marcando a temperatura a todo instante vamos dizer assim, de tempos em tempos né? não lembro de quanto tempo é, mas é praticamente o tempo inteiro queimando aquele disco ali, marcando a temperatura a pessoa lá tem é, condições de pegar aquele disco e saber a que temperatura estava aquele container em determinado dia determinada hora, certo? Existem contêineres tanque também, contêineres que tem tanques, né, que são contêineres mesmo, que são tanques que têm o, é, podem carregar produtos químicos, produtos é, tintas, coisas desse tipo assim. Você não pode colocar um determinado produto junto com outro porque pode causar uma reação. Tá? Contêineres com material radiativo, esses são os mais terríveis que tem porque normalmente ninguém aceita você chega no porto porto não aceita você fica com aquele contêiner para lá e para cá e o comandante e ele é uma situação muito delicada porque o comandante tem que aceitar a carga né? ele não pode recusar o carregamento mas todos esses contêineres que eu falei para vocês todos eles eles têm uma etiqueta colada nele essa etiqueta diz para você o tipo de contêiner o tipo de carga que tem dentro dele se for uma carga perigosa tem vários tipos de símbolos que identificam que tipo de carga perigosa é aquela, tá? Se é uma, uma um gás, se é uma coisa venenosa, se é uma coisa tóxica ou se é uma coisa radioativa, tá? Então tem vários tipos de selos, que eu também vou mostrando aqui para vocês, que são as etiquetas que obrigatoriamente tem que constar naquele contêiner, tem que estar lá cravado, né? Você quando recebe o contêiner, você recebe a etiqueta do contêiner se você tem às vezes tem a bordo, muitos navios já tem a bordo várias etiquetas, se faltar alguma, vai lá e coloca. Se cair durante a viagem, vai lá e coloca de novo. E dentro desse manifesto de, de carga, ele vem, uma, uma curiosidade para vocês, é que vem escrito assim. Esse container é dito conter tal e tal e tal equipamento, tal e tal e tal material. Né? Em inglês é said to contain. Tá? Por que isso? É o seguinte, o container é lacrado, como eu falei no início, esse, esse lacre tem um número. O número do lacre vem no manifesto de carga. O, os pilotos eles têm a obrigação de, quando o container embarca, ele dar uma checada no lacre, ver se o container está lacrado e conferir o número do lacre. Porque quando o navio chega lá no porto de destino, quando a pessoa receber o container, ele vai conferir o número do lacre. Se o número do lacre estiver diferente, o que, é que aconteceu? Durante a viagem, esse container foi aberto. Esse lá que foi rompido foi adulterado. Então, por isso é que no Manifesto de Carga diz assim, é, cede o contém, dito conter. Por quê? Porque você não sabe se realmente o que está dentro do container é o que está dizendo, que está ali no papel. Né? Você pode estar ali, ter ali no Manifesto de Carga dizer que o container está levando sapato, e quando você chega lá no destino final, você não está levando sapato, você está levando uma outra coisa, que pode ser até alguma coisa ilegal. Tá? mas a responsabilidade do comandante termina quando ele tem um container lacrado no embarque, é fiscalizado, pode ser até fotografado, se bem que você vai tirar foto de trocentos containers, dependendo do tamanho do navio que for. Mas você tem o um manifesto de carga e tem o um número do lacre no manifesto, tá? que o manifesto de carga tem toda a relação de todos os containers que embarcaram naquele porto, para onde vão, e lá no porto de destino é checado. Cada container daquele. Então, o que não foi mexido por ninguém de bordo, caso esteja correto o número direitinho. Por isso, a responsabilidade do comandante nesse caso fica à parte. Quem vai responder é a pessoa que embarcou o container lá no porto de origem. Certo? Aí sim, se for algum, algum produto ilegal, alguma coisa ilegal dentro do container, que não seja o que consta ali no manifesto de carga, vai ser respondido pela pessoa que embarcou a carga lá no porto de origem da carga, certo? Quanto quantos tipos de contêineres, também tem os tipo Open Top e também os, os contêineres Flats. Tá? Os Open Top são os contêineres que não tem uma parte de cima do topo, porque muitas vezes a carga que está dentro dele é maior do que ele. Então ele é o Open Top para que aquele, vamos supor que seja um trator, que vai dentro de um contêiner de 40, mas ele é mais alto do que o contêiner. Então ele vai dentro de um open top. Embora vá todo amarrado, peado, né, aquela coisa toda, mas vai dentro de um open top. E o flat também existe pro, para o caso das cargas, que além de serem maiores, elas também são mais largas do que o container. Então tudo isso já foi pensado. E normalmente esse tipo de carga vai no convés, né, não vai dentro do purão, porque ocupa, ocupa espaços ocupa espaço diferentes, né, tomam um espaço de outras cargas. Era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Tá? O... O transporte via container, hoje em dia, são os mais seguros que tem em termos de, evi é, de evitar o roubo de carga, a perda de carga. Tá? E eles têm que ser bem peados que a, a estabilidade, ou seja, o equilíbrio do navio durante a viagem tem que ser muito bem calculado para que não aconteça acidentes. Porque, infelizmente, né, a estatística mostra eu não encontrei alguma estatística aqui, eu posso pesquisar depois e botar aqui na descrição do link, uma estatística de quantos acidentes que acontecem no mar são causados por falha humana. E eu arrisco a dizer para vocês que mais de 90% né, são falha humana. Porque quando se leva em conta as forças da natureza, furacões e essas coisas, você pode estar com uma peação do um navio muito bem feita, você pode estar com o comandante exime o navegador, mas você não pode, uma das, coisas mais difíceis de... uma das coisas mais difíceis de se prever é a força da natureza, principalmente no caso de um furacão, o um mar bravo, em que o navio não teve outra opção, né? porque o comandante com certeza desviaria, mas vai que ele nasce ali, que ele surge ali, que o mar fica bravo ali, de repente... E o comandante não tem, opção, op, não tem a outra opção se não enfrentar o mar até conseguir sair daquela situação. E o navio acaba quebrando ao meio, ou indo para o fundo, e se perdendo a carga. Então, eu não vou afirmar nunca que é 100% de falha humana. Mas a grande maioria é. A grande maioria, infelizmente, é falha humana. Tá? Então, era esse assunto que eu queria trazer. Eu vou deixar vocês aqui no final com uma galeria do terror, como eu batizei o que é que pode acontecer tá, se não forem cumpridas as regras internacionais? Porque tem. Lembra daquele livro que eu falei para vocês, o Solas, que tem todas as regras, todo, tudo que tem que ser feito em cada tipo de navio? Pois é, até para a peação, para amarração de carga tem regra. Tudo isso é vistoriado antes do navio sair. Certo? É feita a vistoria, sim, filho. Feita a vistoria da carga. Se o navio está bem carregado, senão o navio não sai. Enquanto não tiver bem feita a, a, a, a peação, o a, o prender a carga no convés, no navio, ele não sai, porque senão a gente vai pro risco e é a nossa vida que tá em risco então a gente tem, a gente preza por essas histórias a gente dá força a essas histórias quando aponta a gente, ó, tem que refazer aqui a gente não deixa o pessoal da apiação que é pago por fora, né, que, é, que a empresa paga o pessoal para vir fazer a apiação a bordo, não somos nós que fazemos a gente manda eles continuar, ó, não vão embora não que não acabou, tem que refazer aquela apiação ali que tá mal feito pô, eles bravos mas faziam Certo? Tinha o que fazer, senão a empresa deles mandava eles, mandavam eles embora. Então, gente, fiquem com a galeria do terror. O que, é que pode acontecer se houver falha humana ou se as forças da natureza forçarem esse tipo de coisa acontecer? Um abraço a todos, deixem um like, inscrevam-se no canal, conheçam os canais da resistência da resistência científica, os links estão todos aqui na descrição também, vão lá visitar o canal dos colegas. Tá, Deixem seu like lá também. E um abraço a todos. E tchau, tchau.